Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Hélito e eu é beleza? Ei. Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para fazer mais uma exploração, só que hoje o local que a gente está, o Hélito que me trouxe, ele disse que já sabia desse local aqui e ele trouxe eu aqui hoje para poder fazer a exploração. O que, que acontece aqui? Então, Thiago, eu não vou saber te falar certinho qual que é a, a história daqui do local. Só que várias pessoas que eu conheço já me falou desse lugar. Sim. E falaram que é mal assombrado. Aqui não foi uma, nem foi duas, foi várias pessoas. E dizem que é assombrado. É, eu não consegui, ninguém soube me falar realmente o que é isso aqui. Só que provavelmente devia ser alguma... Um garimpo. Ou alguma coisa que relacionava muita gente. Porque a gente vai ver ali, é. tem banheiros coletivos. Tem várias coisas que... Você já viu de dia, já, né? já, já dei uma olhada aqui já. E de dia já é bem sinistro. Tá, mas de noite você nunca veio? De, de noite não. Então galera, hoje a gente vai fazer a exploração aqui nesse local aqui, indefinido, que a gente não sabe o que, que é. Mas que ele disse, é... falam que é assombrado o local. Então vamos fazer a exploração hoje para a gente estar vindo aqui um dia fazer a investigação, ver se realmente é assombrado e qual é a história desse local. Já deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bora lá, Wellington. Bora! Bora lá galera, vamos ver o local aqui. Ó, o mato está tomando conta, hein? Você acha que poderia ser alguma coisa de garimpo assim? Se fala? Cara, eu acredito que sim, é alguma coisa que agrupa muita gente, pelo, pelo jeito das coisas serem ali. Tipo, por exemplo, bastante banheiro coletivo, é, bastante placa assim de generalizando bastante coisa, então devia ser um, um lugar assim que envolvia muita gente, Podia ser uma construção aqui que eles devia ter ideia de fazer aqui, uma construção bem grande. É, esse aqui é o local? É, esse aqui é o local. Caramba, cara. Mas parece que tá trancado aí. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma vamos olhada lá. ali. Gente. Tá. Olha lá, ó, por exemplo, aquela placa de madeira ali, ó, devia ser um estoque. Não ah. sei se eles usavam para minerar ou se era um lugar que eles deixavam para fazer uma futura construção grande, entendi, ou talvez poderia ser alguma construção muito grande né? Ou pode ser, talvez uma empresa né, o começo de uma empresa que eles iam construir hum. aqui. Bom, pelo que a gente vê aqui ó, já tem um negócio de sinalização, olha lá. Tem alguém aí? Oi, vamos ver aqui. Boa tarde. Caramba, cara. É tudo feito de madeira. Cara. É, então. Ó. Rosário. Acho que então ficaram muitas pessoas aqui dentro. Eu acredito que sim. Ó, oh, bastante placa de sinalização, tá vendo? Ah, de aviso. É, de aviso. Ó, oh, tem uma pia aqui, ó. Oh. Qualquer coisa, liga a lanterna, se despeja. Uhum. É é. Galera, tem uma pia. Provavelmente o pessoal lavava a mão aqui, alguma coisa assim. Cara, tem um higiene, higiene, higiene. higiene. higiene. mantenha esse, local esse localzinho. Tá vendo? É tipo mensagens assim, meio generalizando pra todo mundo. Sim. Por isso que eu acredito que Olha seja... Lá, um lá que também que a gente é higiene, mantenha. proibido fumar formar, formar neste local. Caramba, tô... Olha, tem um negócio tem aqui, cara, tá vendo? Uma escora. A gente faz bastante tempo que tá abandonado né é pelo pelo que parece que pessoal faz bastante tempo que o local tá abandonado bastante ó formato. tem buraco para todo lado aqui se chover chove tudo Ué, é isso aqui cara será que tem alguma coisa dentro abri não tá vazio pessoal que passa aqui na estrada aqui perto, tem bastante relato que escuta grito de madrugada. Ah, é? Algumas coisas assim. Então aqui tem bastante forma de ser assombrado. É, aqui é bem, bem tenebroso. Tem alguém aí? Oi. Ó, aqui o telhado já não tem galera, ó, se liga. Tem uma pia aqui, ó. Oi! Tem alguém aí? Vê se tem água aí. Ó, tem água. Tem água. Uma outra pia. Aqui eu acho que seria um. um, um tipo, como ah, se fosse um mitório, mitório né? Ah, cara. Aqui tipo, é aparentemente é um banheiro coletivo, ó. Um ah, mitório, tá. várias cabines, chuveiro, ó. Caramba, cara. Chuveiro também, cara. É, então. Chuveiro. Vamos dar uma olhada ali do outro lado. Aparentemente, isso aqui está abandonado há muito tempo, cara. A jogada, cara. Fiz um barulho, né? Fiz barulho? Escutou? Será que tem alguém aqui? Oi! Parece que veio daqui de dentro, aqui, né? Liga a lanterna aí. OK aí? Galera, parece que tá cheio de arquivos aqui. Muita teia de aranha. Cara, isso aqui é coisa de vacina, hein? a gente quer guardar ferramenta e também era um, um, meio que um escritório. Com essa prateleira aqui, ó. Aparentemente olhando assim, parece ser meio que é onde guardavam os objetos deles, né? É, tem bastante coisa aqui, né, cara? Será subir Bastante coisa abandonada aqui, mano. Ó, muito arquivos. Olha essas gavetas aqui. Caderno. Documento. Cheiro forte. É, cheiro forte mesmo. Não tem nada. Olha aqui, é o que eu vi aqui. Muitas chaves parece. Tá gente Você vê alguma coisa meio estranha, tá? Uhum. Posso ajudar na, nas investigações. Certo? Depois a gente dá uma olhada nesses arquivos, tentar descobrir alguma coisa. Tem bastante resto de ferramenta, né? Tem. Aqui tem... Algumas coisas, mas parece que acho que tudo aqui, que tá aqui não presta. Tudo velho, né? Tudo velho. Vamos ver ali do último lá que eu não vi. bastante papel. papel Sim. Devia ser etiqueta de. Marcando o que que é. Né? é que devia é, ser tipo. De um... É. Até aqui a lixadinha. Que devia ser um alguma coisa, sabe? Cara, tem um negócio aqui. Pega aquele ali, ó, aquela caixa ali. Tem um filtro aí, mano. É um filtro. É. Vamos sair desse local aqui, velho. Né? A gente vai estar tá saindo aqui do local agora. A gente vai tirar a nossa thumbnail aqui e vai partir. O local a gente confirmou que está abandonado. Completamente abandonado o local aqui. E a gente volta um dia para fazer a investigação, é uhum. Faz muito tempo que você sabe desse local aqui? Ok? Cara, é um lugar bem antigo aqui já, hein? Faz bastante tempo. Gostei Entendi. Que... Então pessoal, se vocês gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal para quem não foi inscrito. Qual será o mistério aqui deste local? Será que aqui realmente era um garimpo? O que será que era aqui? Deixa nos comentários. Tamo junto, é nóis. Falou, fui!